Oi galera, eu sou o Ivan Boyles e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Tá ligado, mano? É o seguinte, hoje eu vou fazer vlog na escola. Como assim é eu vou fazer vlog na escola? Olha, eu vou pegar aqui a minha câmera e eu vou gravar alguns vídeos lá na escola para ver como será o dia de aula de hoje pra mim. Aí, se você é novo no canal, se inscreva aí embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho da notificação, Ivan 6. Mano, o conteúdo está muito, mas muito top e interessante mesmo. Aí, eu tenho uma curiosidade sobre é Aí tem alguém, no meu último vídeo, alguém comentou que queria ver meu Pitbull, Só que é o seguinte, o meu Pitbull não está aqui não. Ele está, tipo, cidade da cidade. Não. Quando ele voltar, eu vou gravar um vídeo com ele. Então, por agora, eu não vou gravar com ele porque ele não está aqui não. E é isso e aí, galera, como vocês podem ver aqui, eu já voltei agora, eu já vesti meu uniforme, já pus as calças, mano, isso eu falo por aí, as meias, a camisola, e o sapato, pegar na minha mochila e vamos pra escola, eu vou, eu vou, por agora vou cortar o vídeo, eu vou -me a gravar. ele só na escola, mano, eu fiz gravar ele no caminho, é só que a minha bateria da câmera ela não dura muito, eu de tenho uma que única, então se eu usar ela em todo esse tempo, não dará tempo de eu gravar um vídeo legal pra vocês aqui na escola, mano, então é isso. É isso galera, nós estamos aqui na escola, vocês podem ver o dia de hoje, parece que muito quente, é um dia de sol e... Parece um pouco interessante, não sei se vocês podem perceber. E se não, vai se inscrever no canal, deixa o like e ativa as notificações, like. Mano, o bagulho está muito, mas muito top mesmo. É isso. Eu estou aqui com meus colegas. Eu vou perguntar para ele como é que eles acham que seria o dia de hoje na escola, mano. Mano, para ti, como é que seria o dia de escola? Eu poderia... colega? É é é é é é eu vou perguntar para ele como é que você acha que seria o dia de hoje na aula? Como seria o dia de hoje? Aqui na escola para pra que... é, é <risos> e, e, e eu vou começar a gravar aqui daqui a pouco um vídeo na, na sala de aula mano. Eu vou gravar. Eu vou... E morreu! <risos> O que O que é isso? O que é O é isso? O que O que é isso? O que só isso? O que é isso? é eu vou colocar esse aí, uma uma vez que ver não posso Olha <tosse> É isso galera, eu já voltei, eu já estou em casa, eu já voltei para casa, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou muito, não esqueça de deixar aquele likezão para mim. Se inscreva no canal, ativa o sininho de animação, me siga lá no Instagram de vocês. E é isso galera. Para mais informações, comenta no vídeo se tu quer saber mais 10, se tu quer dar mais 10 para mim, eu vou fazer de vídeo. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Bora!